E não, não somos nós apenas que estamos falando. Isso porque Toto Wolff disse que ele está morando na cabeça de Christian Horner sem pagar aluguel. Que coisa boa, não é mesmo? Eu, eu amo esses dois. Ele, eu amo. Tem, que, tem eu que, amo. que voltar, tem que voltar, gente. É, eu eu queria dizer que assim, é uma relação conturbada entre os dois, é uma relação difícil, é uma relação que gera atrito, mas é uma relação fiel, porque um não esquece da existência do outro. Em 2022, a briga não era, da... aliás, a Red Bull brigou com ninguém, tem isso é. também, mas a briga, teoricamente, seria com a Ferrari, e despacharam a Ferrari, porque mesmo assim, em 2022, a Red Bull dizia, não, mas a Mercedes está chegando, não, mas a Mercedes está inovando com isso, tem que falar com a FIA. Não, mas a Mercedes, tá, ó, a Mercedes tá trazendo um negócio estranho ali. E ao mesmo tempo, Toto Wolff, que é sempre classudo, que eu acho que ele mudou esse personagem aí de um cara mais incisivo, um cara que vai pra briga com o Horner, também falava, não, mas a Red Bull tá com esse assoalho estranho aí. Não, mas a Red Bull não sei o quê. Então não importa, pode ser uma disputa numa Fórmula 1 em que Aston Martin e AlphaTauri estejam brigando. A Red Bull e a, e a Mercedes sempre vão se cutucar, não importa. E eu acho que é a rivalidade que a gente precisa. É, no meu vídeo, inclusive, eu falo que eles passam, às vezes, do limite. Eu acho que eles são muito incisivos, muitas vezes. Em 2021, o, eles eram até mais fervorosos fora da pista do que na pista mesmo, porque era uma insistência em um ficar cutucando o outro, sendo que o Verstappen e o Hamilton estavam mais tranquilos e eles ali se cutucando. Eu acho que isso influenciava também muito o que acontecia no paddock. É, mas eu acho que é uma rivalidade necessária. No meu vídeo, eu falo uma coisa que eu li uma vez, inclusive so sobre o Prost e o Senna, que não existiriam, talvez, grandes campeões se eles não tivessem grandes rivais. E isso engrandece cada vez mais a, a Red Bull, engrandece também a Mercedes. Foi muito importante o que a Red Bull fez em 2021, de superar a Mercedes com aquele regulamento e depois de anos e anos e anos tentando para finalmente equiparar e superar a Mercedes. Foi conturbado? Foi, mas superou a Mercedes. E agora ela que toma essa, esse protagonismo que a Mercedes segurou por tantos anos e a gente espera realmente da Mercedes que ela chegue na Red Bull, porque é a rivalidade que a gente quer ver. Então é uma relação conturbada, mas ao mesmo tempo eu acho que vai na força do ódio e eles também se amam muito, porque um não esquece o outro. E claro, não é só o Horner, digo que o Wolf também tem o Horner ali guardado no coração, seja na força do ódio ou do amor, mas eu sei que ele guarda o Horner no coração. <risos>